Muito boa tarde minha gente, está tudo bem? Estamos no dia 30 de Agosto de 2019 e hoje é um dia muito especial, especial porquê? Especial porque a minha mãe hoje faz anos, há 68 anos atrás ela nasceu e sem ela vocês não estavam a ver estes vídeos fabulosos, é verdade ou é mentira? Por isso hoje é um dia muito especial para mim e para ela. E daqui o meu grande beijo, e um muito obrigado por tudo, por tudo aquilo que, que ela passou comigo, por tudo aquilo que me deu e que me ensinou a ser, mas é, grande beijo aí para ti e que tenhas um bom dia, está bem? eu como tenho assim um bocado de panca, vou fazer mais um bocadinho de vídeo. Vamos lá ver, vamos desligar aqui a mota... Hum, ai que fixe! Boas! Está tudo bem? Mãe! quero desejar aí um, um, bom, um bom dia, não é? Que já passou. Estamos agora aqui todos reunidos. Olha meu padrinho! Então tudo bem? Olá madrinha! Está, também está tudo? Tio! Olha o Lourenço está a rir! E a minha mulher está a pensar só mesmo tu para, para fazer estas cenas. Bem! Malta! Se, se não conhecem esta mulher como é que ela é, vejam aí no, no vídeo da Francesinha. Não dá hora! As coisas de a bolsa? Não precisa do a bolsa, não é Não precisa! Não, não precisa. <risos> Vários os pratos! que ele é de rir é de partir o coco. O meu pai também é sempre um bem disposto do caramba. Ele agora também anda aí na, na motaça dele entretido. Se ainda não viram esse vídeo também podem ver aí o vídeo da, da mota dele. Espetacular! A que ele vai ficar todo tolo, ele gosta de ver os meus vídeos, olha, que fixe, hã? Ah. ah, senhora! desenho ali na embreagem, só preciso. espetacular! E, e pronto, e é assim, eu quero-vos dar aí os parabéns aos dois, porque eu no dia 13 raramente estou cá, e hum, quero-vos dar os parabéns ao, ao, aos dois, e que, que continuem a ser felizes, está bem? Pronto, vá, maltinha, fui, peace and love! A tua mãe tirei as sapatilhas com as meias no outro. que cheiro! Estão novas! Não, são boas! estão sujos, mas as meias são boas! Não, não. Então, me assim... é. É, interessa, jo... oh, Carl, não, eu Já. estás bem Eu estou a ver! Ai, ver olha, a Ai, piquinho, a lia, a que ninguém, a com Olha, que vergonha! olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, Ela dava olha, olha, Vai pedir aqueles senhores! Olha que esse Já vinha assim de casa! Olha, que é é <sus> que é é um <Knight> ah, Olha, eu! Olha, Olha, É grande. 50, mas tinha 50, não Não, não, não, 50, não Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,